Olá pessoas, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês E eu não sei em qual vídeo, o que que eu vou gravar Não tenho nenhum roteiro, quando eu tive roteiro? Não sei também tá Mas então, hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês falando sobre K-pop na verdade, eu vou fazer mais um Assistindo K-Pop, porque eu não sei nada sobre e eu tô começando a gostar. Então, assim, eu não sou uma fanática do K-Pop, sabe? Então eu amo K-Pop. Não, mas eu, eu tô gostando bastante, porque eu tenho uma amiga que ela gosta, tipo, super, super, super. Beijo, Michelle, pra você. Então, ela ama K-pop. Ela vai lá no show dos, dos carinha. Eu, eu nunca gostei, na verdade. Ai, meu Deus do céu, K-pop é maravilhoso. Nunca, nunca gostei. Quando começou lá aquele. Lá o 21 lá. E o Big Bang. É Big Bang? Eu não sei como chama aqueles meninos e aquelas meninas. Ah, aqueles dois que ficam de Switch não estavam Lollipop. E eu gostava dessa música. E eu dançava com minhas amigas, tudo. Elas, ela gostava bastante. É, eu, eu nunca gostei assim. Mas eu gostava do hit, eu achava legalzinho. Uh, era da hora. Só naquela época. Depois passou. Depois, não sei, falei Mas, Aí, esses dias Eu não sei o que aconteceu Não sei também o que é porque no, no vídeo passado, acho que era o Takuyaki, Tinha no comentário escrito Bumbaia. E eu fui lá e falei, o que, que que é Bumbaya, né? Não sei, vai ver Que é igual ao Derabai, Derabai, não sei o que lá Que eu ainda vou fazer Eu vou assistir esse vídeo porque eu não assisti até agora e muitas pessoas comentam nesse vídeo que eu tava gravando junto da Zoe lá Eu vou ainda assistir aquele vídeo pra vocês e eu vou mostrar a minha reação Porque muitas pessoas falam que é hilário e engraçado e eu não sei Vai ver que não é engraçado, não sei Talvez seja, né? Porque todo mundo gosta <risos> Aí eu procurei Bumbaia no YouTube falei que que é isso, vai ver, não sei Falei alguma coisa de errado e apareceu o, o clipe delas que é da Blackpink Black pink in your Black pink in the red é muito, muito legal, tipo, eu gostei pra caramba desse, desse Girl Band E daí eu comentei lá no Twitter e falei, meu Deus, Deus, Deus, Girl Band é muito legal. Aí veio a Michelle, ela falou que elas começaram agora, tipo assim, aí eu falei, nossa tem duas músicas, é porque elas acabaram de, acabaram de apresentar as bandinhas dela, não sei como que funciona esse mundo do K-pop. E eu conheço só esses aí, tipo, só conheço o começo lá da 21 e do Big Bang, então eu hoje vou assistir outros clipes do Desses K-Pops, porque eu não sei, não conheço nenhum deles, eu sei que tem um monte Enfim, eu vou assistir aqui pra vocês esse vídeo não, é Esses vídeos aqui eu coloquei top, como que é? k pop Best Videos, então eu não sei o que vai sair, eu não sei se tá escrito Best Videos Então tá, eu tô confiando que é Best Videos e vamos ver se eu vou gostar Até agora. <risos> tá, por um momento eu achei que era uma menina ali no meio. Não é uma menina. Certeza. que é legal. já vi, já vi. Aqui é o Girl eu conhece ela. Ah, já vi, lembra essa música. É engraçado essa música. Não entendi nada. De novo. De Dragon, de Dragon, não sei como, como pronuncia esse nome. Mas ele é bem famoso. Em <risos> <Vim> rosa! Cabelo <risos> em rosa. Primeira vez que eu vejo um clipe assim. Alguma coisa do Esse Exo, porque. Exo, Exo, não sei como tanto me pronuncia, mas é eu muitas pessoas falam sobre eles tipo fico quem são eles não conheço ninguém ah eu já vi é muito antigo isso, né raro raro meu Deus muita pessoa nossa tem muitas pessoas que na na minha escola que amava essa música raro raro assistia só assim, tocando assim o dia inteiro cantando lá na minha escola escrevia até a letrinha em coreano assim no caderninho ah! Tem um gordinho mesmo não é um gordinho, mas Né, comparando com os outros também... Fica gordo com o bando magrelo O qualquer... que, que é niga? Não sei o que é niga Niga, saga larga, Não sei o que é Eles Repete isso bastante vezes, não entendo F F, F Tipo como que se lê esse nome? Gente, Your Generation é muita pessoa. Eu é sou nessa música porque o meu amigo cantou no karaokê. Tipo, é engraçado só. Olha, tem um carinha do Big Bang ali, ó. Ah, não não. Ah, eu conheço. Esse cenário, esse, esse colorido delas, que é muito legal. Muito massa. Ele combina, estampa com cor, com tudo que é chamativo e fica bom. Nunca vi essa moça. Muita pessoa. <Sessizando> Petece, baby. Ah. que sai, né? Tem que estar tá aqui no Best. Eu não odeio, odeio essa versão. Só todos be dos Best. Primeiro. Tá em, tá em, tá em, tá, agora vai vir o último. Pisai tá em segundo lugar. Opa, ganga, é claro. <risos> ganga Style. Style. Não sei nem falar o nome. Gostei bastante que... Só que eu não entendo nada. Eles dançam super bem. Eles cantam também super bem. Só aquela Hyuna que eu não gostei muito da voz dela. Mas ela também canta. Então não vou né, julgar, porque tem gente que gosta, tem gosto pra tudo e tal. Mas todo mundo canta bem, super bem, dança super bem. E também, tipo, combina super bem pelas as cores, né, que por incrível que pareça, coreanos são uma espécie que combina com tudo. Tipo assim, combina com qualquer estampa, qualquer cor, qualquer, qualquer coisa. Pode fazer a merda que for no cabelo, na roupa, tudo, que eles vão combinar, que eles vão estar tá estiloso, vão tá na ó. Agora eu pintar de cabelo de verde, você vai ficar tipo, você fez. Então, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Assim, eu nunca gravei um vídeo assim meio que assistindo aqui no canal. Então, se vocês gostou, dá um gostei. Comenta aqui embaixo qual grupo de hip pop vocês gostam, qual vocês recomendam. E se tem algo que não apareceu aqui, vocês coloquem aqui embaixo pra eu assistir depois. Ou se você não gosta de K-pop, essas coisas e tal, é, e recomenda outro tipo de música, você também coloca aqui. Porque, né, tem uns caras que sempre falam, ai meu Deus, que, que lixo essa música. Oh, meu querido, esse mundo tem todos os tipos de música, não é só você que tem um gosto só, tá? Então, né? Mas se você fala assim, ai meu Deus, tem outro tipo de música, comenta então aqui embaixo, tá? Deixa, deixa o comentário falando assim, essa tua música é muito melhor, tá? Ô, oh, menina. <risos> Então um grande beijo, até o próximo vídeo Tchau O que tem que eles estão falando? Um dia eu quero aprender a falar coreano, Mais um dia. Eu não sei que é Anihaseo. É, Anihaseo, Pyungsa. E como fala, Obrigada mesmo? Calma, Só, tá? Não tente me falar outra palavra que eu não vou saber, não, não sei. Então, tchau.